Olá meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil e nesse vídeo vamos conversar sobre como reescrever um limite da soma de Riemann como uma integral definida. Para fazer isso observe aqui que temos uma soma de Riemann e estamos querendo tomar o limite dessa soma com n tendendo ao infinito. O objetivo desse vídeo é ver se conseguimos reescrever isso como uma integral definida. Eu encorajo você a pausar esse vídeo e ver se você consegue fazer isso sozinho ou sozinha. E aí, fez? Vamos fazer isso juntos agora? Bem, vamos nos lembrar aqui como uma integral definida pode ser reescrita em uma soma de Riemann. Se eu tenho uma integral definida com os limites de integração indo de a até b, de f de x, dx, nós já vimos em outros vídeos que isso vai ser igual ao limite com n tendendo ao infinito do somatório indo de i igual a 1 até é um determinado n. Basicamente, o que vamos fazer é somar vários retângulos onde a largura de cada retângulo pode ser escrita como um Δx. Então, a largura vai ser um Δx de cada um desses retângulos. E a altura vai ser o valor da função avaliado em algum lugar naquele Δx. Se a gente estiver fazendo uma soma de Riemann à direita, vamos pegar o fim do retângulo ou do subintervalo. Assim, começamos com o nosso limite inferior a, e aí adicionamos a ele tantos delta delta x conforme o nosso índice vai indicar. Por exemplo, se eu pegar 1, um, vamos adicionar apenas um delta x. Assim estaremos à direita do nosso primeiro retângulo. Se i for igual a 2, somamos 2 delta x, ou seja, isso vai ser delta x vezes o nosso índice. Sendo assim, essa é a forma geral que vimos antes. Assim, uma possibilidade que temos para resolver nosso problema aqui é fazer uma correspondência de padrões bem aqui. Observe que a nossa função para Parece ser a função do log natural. Então, a nossa função f de x é a função de log natural. Podemos escrever isso aqui. A função f de x é igual ao logaritmo natural de x. O que mais a gente vê aqui? Bem, a parece ser 2. A é igual a 2. Qual é o nosso delta x? Bem, você pode ver isso aqui. Essa coisa que estamos multiplicando, que apenas é dividido por n, e que não está sendo multiplicado por um i. Isso se parece com o nosso delta x. E isso, bem aqui, parece ser o delta x vezes i. Então parece que o nosso delta x é realmente igual a 5 sobre n. OK, o que podemos dizer até agora? Bem, podemos dizer que essa coisa aqui em cima, essa expressão original, vai ser igual à integral definida. Sabemos que os nossos limites de integração vai de 2 até alguma coisa. A gente não descobriu o limite superior ainda. Não descobrimos o nosso b ainda, mas a nossa função é o log natural de x. Aí ah, depois eu vou escrever um dx aqui para completar a escrita dessa integral definida, eu preciso ser capaz de escrever o limite superior e a maneira de descobrir o limite superior é olhando para o nosso delta x, principalmente porque a maneira de descobrir um delta x para essa soma de Riemann aqui é dizer que delta x é igual à diferença entre os nossos limites divididos por quantas seções queremos dividi-los, ou seja, dividimos por n. Sendo assim, temos que delta x é igual a b a sobre N. Assim, podemos combinar o padrão aqui. Se x é igual a b menos a sobre n, então isso aqui vai ser igual a b menos o nosso a, que é 2, tudo isso sobre n. Então, temos que b menos 2 é igual a 5, o que faria o nosso b ser igual a 7. Sendo assim, p é igual a 7. Então, aí está. Nós temos o nosso limite original, nosso limite de Riemann, ou nosso limite da soma de Riemann, sendo reescrito como uma integral definida. Mais uma vez, eu quero enfatizar por que isso faz sentido. Se a gente quiser desenhar isso, a gente pode fazer isso mais ou menos desse jeito. Eu vou tentar desenhar a mão livre aqui a função de log natural. Parece ser algo mais ou menos assim. Aqui nós vamos ter o 1, aqui o 2, e aí a gente continua seguindo até chegar ao 7. A nossa integral definida está preocupada com a área entre a curva e o eixo x entre 2 e o 7. Dessa forma, você pode ver essa soma de Riemann. Bem, a gente pode observar aqui rapidamente essa representação gráfica dessa soma de Riemann. Por exemplo, o que podemos dizer quando a gente estiver em 1? Em 1, o primeiro retângulo vai ter uma largura igual a 5 sobre n. Então, isso é essencialmente dizer que estamos pegando a nossa diferença entre 2 e 7, que é 5, e aí dividindo isso em n retângulos. Assim, esse primeiro retângulo vai ter uma largura de 5 sobre n. E qual vai ser a altura? Bem, é uma soma de Riemann à direita, então estamos usando o valor da função nesse ponto à direita do retângulo. Podemos, então, escrever aqui mais 5 sobre n. Esse valor bem aqui vai ser, então, o log natural de 2 mais 5 sobre n. E como esse é o primeiro retângulo, multiplicamos isso aqui por 1. Agora podemos continuar. Esse retângulo bem aqui tem a mesma largura ou seja, 5 sobre n. Mas qual é a altura? Bem, a altura vai ser igual ao log natural de 2 mais 5 sobre n vezes 2. Isso porque i é igual a 2. Esse aqui é I igual a 1. Bem, eu espero que você esteja vendo porque isso faz sentido. A área desse primeiro retângulo vai ser o logaritmo natural de 2 mais 5 sobre n vezes 1 vezes 5 sobre n. E o segundo aqui vai ser o log natural de 2 mais 5 sobre n vezes 2 vezes 5 sobre n. Sendo assim, isso está calculando a soma das áreas desses retângulos, mas estamos pegando o limite com n tendendo ao infinito. Devido a isso, estamos obtendo aproximações cada vez melhores para encontrar o valor da área exata. Bem, eu espero que você tenha compreendido tudo isso que vimos até aqui, e mais uma vez eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!